Agora a gente vai falar sobre marca própria. Quem tem marca própria aí, gostaria de ter. Pode ser importando, pode ser fabricando, é marca própria. Quem tem a marca própria, tá? Eu quero falar de alguns erros e alguns acertos com vocês sobre ter marca própria, tá? Eu vou olhar pouco para vocês aqui por causa do, da estrada, tá? É, vamos lá. Primeiro ponto, né? Qual que é o objetivo que levam as pessoas a fabricar? Muitas pessoas estão no mercado extremamente competitivo e elas precisam fabricar para se destacar daquele mercado. Vamos dar um exemplo aqui. A gente fala, se a gente for falar de Ibitinga, Ibitinga é um polo, eu vou falar têxtil, mas é de cama, e banho, na sua maioria, né? Então, de cameba. É, tem cortina, tem cobre-leite, edredom, roupa de cama, toalha, tem tudo nesse aspecto. Só que Bitinga foi uma cidade que ela se desenvolveu muito com cross-docking. Então as fábricas maiores produzem e deixam qualquer vendedor, que independente de volume, ir lá, passar, a comprar o que vendeu e postar. Então eles já tem as tabelas, eles já mandam os arquivos de imagem, eles já fazem tudo. Então isso faz com que esse mercado tenha uma baixíssima barreira de entrada lá. As pessoas conseguem e as pessoas usam como segunda renda vender pela internet. Só que para quem é empresário, para quem tem um negócio, né, isso é muito ruim, porque você concorre com pessoas que estão em outro nível de cara folha, pagamento, conhecimento, pessoal, então isso é ruim, é ruim, a galera não curte. Então lá em Ibitinga, por exemplo, você fabricar é uma forma de você começar a sair da mão dessa concorrência, começar a ter produtos diferenciados e tudo mais. Então, fabricar pode ser uma necessidade nossa. né? Então, a gente pode estar indo. Tem, é um caminho que todo mundo tem que seguir. Eu acho que quando você vai crescendo, você tem que fabricar ou importar. Isso é necessário. E aí importação da 3S Corp é o cara nessa parte. Mas, assim, você tem que buscar uma diferenciação, você tem que buscar o que você escale até para valor de marca, até para você ter valor, é, a sua empresa ter um valor maior. Então, isso já tem um movimento de empresas de fora comprando quem tem marca, nem tanto pelo volume, não estão comprando só negócios gigantescos, mas também estão comprando quem tem marca e tal. Quando a gente vai para a fabricação, a gente descobre que nós temos uma maior margem, temos maior margem de contribuição, mas dependendo do teu processo produtivo, se ele não for terceirizado, se você for fazer interno, você vai gastar muito mais com custo fixo. O que, que eu estou querendo dizer? Você vai sair de uma realidade no varejo, que é quando você compra para vender, que você faz, cara, a gente tem casos, clientes, alunos, que a galera já chegou em 200 mil reais sozinho. 240 mil, Paulo, Marcelo, em, chegou em 350 mil reais sozinho, tal. Então, quando você vai a fabricação, você não consegue fazer isso. O processo produtivo, ele precisa de muita gente, né? Então, você precisa de bastante gente. E para você chegar num ponto de maturação de... 100% numa condição excelente de competição, crescimento e tudo mais, você vai precisar de volume que aí você consegue estabilizar num preço bom, muito bom de compra e você terceiriza tá, então terceirizar é uma opção muito boa então você consegue fabricar você consegue ter acesso a isso quando você vai importar, é um caminho ah, só um ponto da fabricação também que embora a gente tenha uma margem maior quando eu aumento o meu custo fixo no final da conta, eu tenho uma margem de contribuição maior, mas eu posso ter a mesma lucratividade do que a gente tem no varejo. Então, você tem que olhar com muito carinho isso. Você tem, ah, você ganha relevância, a tua marca, a tua parada, você está construindo uma marca e tal, mas às vezes não é o momento, porque o teu custo está aumentando muito. Então, você tem que entender isso com bastante carinho e o custo de ampliação normalmente ele é caro né, ali dentro. Então, tem os dois lados da moeda, é bom e tem os dois lados da moeda, tem que ponderar. Precisamos ter a nossa marca. E aí você tem que escolher o melhor modelo. né? Terceirizar. Fábrica própria, se puder ser terceirizado, é o melhor modelo. tá? Se você conseguir preço terceirizando, é a melhor saída nesse aspecto. Quando você vai para importar, você vai para um outro cenário. Você vai para um cenário de tomada de capital extremo. Porque você precisa é, casar muito dinheiro na frente. Passando no pedagito, passa Casar muito dinheiro na frente para esperar, para receber, para você fazer. Então, de novo, a gente tem um aumento de margem, mas eu tenho um aumento na tomada de capital. Então, o que, que eu estou só querendo trazer para vocês? Às vezes a gente olha é, várias pessoas falando, ou você vai conversar com um amiga, ele fala, ah, minha margem é gigante e tal, blá, blá, blá. Ali dentro. Mas ninguém te conta né, que a tomada de capital é, é perder margem porque você está pondo um dinheiro na frente, esse dinheiro poderia estar tá rendendo, esse dinheiro poderia estar tá aplicado em algo que o lucro voltasse mais rápido. Então, assim, todos os cenários, varejar tem o seu risco, tem as suas vantagens, seus prejuízos, suas coisas ruins, desvantagens. né? É, importar tem também, fabricar tem também. Na importação, normalmente o caminho mais bem sucedido quando a gente fala de marketplace, não estou falando ainda de marca, segura assim, aí, mas você vai importar a sua marca própria, normalmente ou alguma marca que compense você trazer contra for por caso. Mas quando a gente vai para importação, o ideal é que você já vá com um produto validado, você já vá com algo testado. Se a gente for falar de marketplace, você já vá com algo que tenha relevância. Né? A gente tem um caso de um cliente nosso que ele já tinha validado um produto. Só não vou falar o que é, mas ele já tinha validado um produto. Ele já vendia duas mil unidades daquele item por mês e aí ele foi importar com muito mais segurança, porque ele podia trazer 6 mil peças, 5 mil peças, 4 mil peças daquele produto, porque já era um produto que ele tinha validado, já era um produto que ele tinha o volume, ele tinha ofertas bem posicionadas e não estava ligado a uma marca específica, porque já era um produto que vendia bem, sem marca. Então, quando ele foi para importação, ele já tinha a, a demanda. Então, pensem nisso também, né? Se o importar algo, cara, tem algo que eu já tenho uma demanda, por menor que ela seja, mas tipo assim, ah, eu vendo 400 peças por mês esse produto, vendo 500. Posso testar isso antes? Pode. Como é que você testa antes? Você vê o preço que você vai pagar da China e testa com o estoque ainda do Brasil. Aí você ah, mas eu vou tomar prejuízo. Porque se eu fui lá, vi que para importar, ao invés de R$ 75, reais, eu vou pagar R$ 45, Precifiquei em cima dos R$ 45 reais de custo. Legal, mas não vai te dar dinheiro? Não, não vai. Mas vai evitar que você traga um container de algo que não vai vender como você imaginava ou na velocidade que você imaginava. Então, quando você coloca tanto para fabricação quanto para importação e você traz ali e fala, vou vender, vou tentar vender 100 peças. Não, sem, sem, é, sem peças pode ser. Vou tentar vender 100 peças, mas eu estou perdendo o quê? Porque eu estou precificando baseado no preço que eu vou pagar. Legal. Ah, gastei R$ com isso, Alex. Você acabou de me falar. 20 vezes 100. Só que você não trouxe um container de 50 mil reais, de 100 mil reais ali dentro. Acho que 50 mil nem dá um container, não sei que seja coisa grande, mas. É, de 100 mil reais, 150 mil reais. E aí, o que você imaginava que você ia vender em 40 dias, em 50 dias? Aí você olha, o preço não foi tão importante. Nessa virada ali dentro E você não cresceu como você imaginava Então você diminuiu o teu risco De casar um dinheiro na frente Muito agressivo E depois você ter essa bucha aqui na mão para poder vender Então isso é um ponto muito importante Tá? Se for importar, importe com alguém é, Que entenda disso Você não entende disso Você pode entender disso em algum momento da vida Mas hoje você não entende disso então é legal você encontrar, igual a gente indica o Paulo da 3S Corp. A né? 3S Corp, para nós, hoje eles têm 17 clientes nossos importando com eles. Então ele não me dá uma dor de cabeça e viabiliza a melhor condição para o nosso cliente.